É a segunda vez que a gente faz essa feira aqui é, no, no litoral norte, em, em Caraguatatuba. E no ano passado a gente teve 10 mil visitantes. E agora, para nossa surpresa, já estamos passando dos 15 mil. O SEBRAE está com um instante, está com atendimento, é, através de consultorias, de de oficinas, de palestras e nós trouxemos para cá quatro rodadas de negócios. Aliás, três e nós tivemos que lançar uma extra pelo tamanho dessa procura. Então nessa rodada de negócios nós estamos tendo é, mais de 100 participantes fazendo negócios entre si. Então é o SEBRAE junto na sociedade, com os empresários de mão dada, dando é, toda a força possível para aumentar as vendas para esses empresários que já foram capacitados pelo SEBRAE crescer e aparecer. Estamos aqui hoje junto com a prefeitura e o SEBRAE, fazendo esse evento que é de grande importância, que é empreenda Caraguatatuba, com 119 instantes, todo o comércio da região e de Caraguatatuba aqui. Então nós estamos de parabéns hoje pelo fato de estar essa maravilha. Todos aqui muito satisfeitos, todos aqui lutando por uma Caraguatatuba melhor. Espero que isso venha acontecer mais e mais a cada ano que passa. Tá bom? Estamos bom muito orgulhosos de ser cidadão de Caraguatatuba é o segundo ano dentro da feira do empreendedor Caraguatatuba o ano passado viemos também e o network é uma coisa fantástica aqui dentro da feira do empreendedor Caraguá e desde uns 5, 6 anos para cá que a gente a gente vem participando de alguns cursos do Sebrae de capacitação Engenharia de cardápio, gestão financeira. E também dentro do fluxo de caixa que eu aprendi a fazer dentro de uma oficina do SEBRAE também de gestão financeira, onde controlamos item por item, centavo por centavo do que entra e do que sai do caixa do nosso estabelecimento. O Empreenda é Caraguatatuba 2019 é a segunda edição, uma edição toda bilingue, é voltada ao empresariado local, mas também esse ano a gente abriu algumas vagas para a região metropolitana e Vale do Paraíba. São 119 estantes, Os, nesses dias de, de evento foi registrado em torno de 2 milhões de negócios gerados dentro, do, dentro, da, dentro da própria feira. A prefeitura de Caraguatatuba tem grandes parceiros e uma que a gente sempre destaca assim, com, fortemente é o SEBRAE, né? com rodadas de negócios, palestras, workshops, inclusive dentro do próprio evento. Então tem toda a estrutura adequada a atingir toda a nossa população e o nosso comércio local. O Empreenda Caraguatatuba 2019 está sendo um sucesso. É, esse evento surgiu o ano passado, esse ano é o segundo ano, com o intuito de estimular o empreendedor da cidade, o empresário local, ao fortalecimento. Comércio forte, um serviço forte, um empreendedor forte, nós temos uma cidade próspera. E junto com a Associação Comercial e com o SEBRAE, a gente está conseguindo isso aí. Eu quero aqui agradecer mais uma vez ao SEBRAE. O SEBRAE é um grande parceiro, seja no Caraguatatuba Empreendedora, que é um projeto que nós lançamos em 2017, seja através do Empretec, seja na parceria do dia a dia, tem ajudado muito no desenvolvimento da cidade. Hoje nós estamos aqui em Caraguá, Caraguá é desbrandou, desbrandou, fez um trabalho magnífico junto com o Jardel. Cadê o Jardel? Vem cá, Jardel. Um trabalho fantástico, onde nós estamos trabalhando praticamente quatro dias do empreenda aqui em Caraguá para que a gente possa levar a estrutura, uma, uma, a importância para a sociedade do empreenda, a importância da sociedade se unir, fortalecer com as cadeias produtivas e trazer emprego e renda para a sociedade. Então, quero dizer o seguinte, todos unidos conseguimos transferir e transformar uma sociedade com empreendedorismo, é oportunidade, sonhos, e aqui Caraguá está demonstrando isso. Estou muito feliz, saindo daqui muito realizado, por realmente criar e desenvolver esse projeto de desenvolvimento local, que vai ser fantástico, vai ser um modelo para todo o estado de São Paulo. Parabéns, Jardel, Obrigado. parabéns à equipe do prefeito, o prefeito fantástico Aguilar Júnior faz um trabalho maravilhoso, parabéns.